Bom dia, amado ser de luz. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao decreto de 21 dias com o Arcanjo Miguel, de cura, proteção e limpeza profunda. Hoje é o nosso vigésimo dia do ciclo. Comece acalmando a sua mente e vá relaxando todo o seu corpo a cada respiração, inspirando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 ao arcanjo Miguel da 13 terceira dimensão para que serve e proteja completamente esta sagrada experiência agora apelo ao círculo de segurança da 13 terceira dimensão para que serve proteja e aumente completamente o escudo de Miguel arcanjo assim como para que remova qualquer coisa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 Adonai Sabayot Yorji. Namastê.